Atenção, esse vídeo pode causar risos infinitos, gargalhadas, lágrimas, vergonha alheia, dor de ouvido, cringe, pena, vontade de desinscrever, não faça isso por favor, risadas, vergonha alheia de novo, entendimento, vergonha alheia de pessoas cantando e espero que cause também muita diversão. Obrigada por 2020 e aproveitem os erros de gravação do ano. Pouca, Magaru, ele é bonitinho, não posso mexer muito na minha cabeça senão cai. Olá todo mundo, Ih, esqueci do brinco. Ai não, não se mexe, não mexe a cabeça. Eu vou começar a fazer um compilado de, de erro de gravação, porque eu acho tão engraçado assistir dos outros e o meu eu não faço. É isso, gente. Esse é o co -primeiro, co primeiro. Esse é o primeiro vídeo do, de erro de gravação, porque eu tive a ideia de fazer um compilado de separar os videozinhos que acontecem em erros agora. Porque eu já passei por vários erros, às vezes eu coloquei no final do vídeo, mas é porque dá muito trabalho ficar separando cada videozinho. Mas é isso, aproveitem. É um vídeo? É. Não, eu não preciso mostrar pra alguém. Porque eu tento mostrar pros meus pais, mas eles ficam tipo... Ai, que legal. Desde o último episódio, no caso, que foi o último que eu assisti. De novo. meu sutiã estrelou. E... Meu pai amado, que bicho é esse? É ex-Egypte. Não, é um bicho diferente no meu vídeo. Esse microfone é um... Bati, mexi, revirei, tá sem ruído. Aí quando eu não encosto, não faço nada. Blusas. De dentro da, da tap Joy mesmo. É... Não encosta ali, não bate no meu Como funciona a sua conversa com a Tap Joy? Se você quiser, não preciso por ele. É porque não deu pra entender. É, eu percebi. Como eu não posso botar música pra vocês, vou cantar. In my mind, in my head, this is what I É isso que tá tocando, galera. Oi, oh, assiste oh, é seu canal! Gostei muito! Ó! Oh. piscando um cabelinho. Azul. Hã? o computador, tá? Deus! Você tá no chão? Ok. microfone? Ele bateu. Ai, é. Síndrome de achar que eu tô branca nesse canal. Pois acho que eu estou. Eu vou dar bo... uma. Vou... vou botar uma luz azul aqui pra eu ficar igual um alienígena. Porque eu tô... não tô aguentando mais essa luz, cara. Alguém me dá um ring light. Bora lá então. Minha mão tá muito seca. Eu vou embora. Esse período. Durante. O... <risos> certo? Esse período, do ponto de vista das vida de programação, foi. Esse período. <risos> é... <risos> oh, ah! seu trabalho, no dia a dia, meu Deus. <risos> <risos> <risos> Peguei essa matéria pra me ajudar no meu dia-a-dia, dia, já que eu programo... Peguei essa matéria... Peguei essa matéria... Obrigado! Esqueci de dar tchau! Preciso dar tchau! Eu quero dar tchau! E nesse vídeo... Nesse vídeo... Também porque tem... Nossa! Tinha! Eu espirrei, a minha gargantilha abriu um, um buraco. Será que que até Lady Pápula. Porque meus cílios postiços descolou. A minha água. Acabei de limpar a minha garrafinha. Marca de batom. E que eu tô fazendo? Eu vou te explicar assim rapidão enquanto... mar ah, já abriu. Então, muito obrigada por ter recém se, inscrita, se inscrito, se inscrite nesse vídeo, nesse, nesse canal. Eu tô com um problema. Aí pensa minha cara de palhaço olhando e pensando que provavelmente custou muito mais barato na Shopping. Ai, tá saindo meu boy pra fora, ninguém me avisou. Deixa certo. Me ajuda. Não <risos> tá me ajudando. O Matheus tá rindo da minha má habilidade de fazer penteados. Ai! Não tem como puxar o cabelo um bagulho desse ele vai lá e puxa o meu cabelo. <risos> Eu tô Bom mimi mimi. Mimi mimi. Mini mini. Seu problema é um Ana. Analy está um neurônio. Minha vida é. Porque é uma Considerações finais, né? Se não se vê, tá com quantos minutos já? 21. Meu Deus do céu, 21. Meu Deus do céu. Aval Avalancar. Discord é um aplicativo. I'm so so glad to announce that our I got a bad idea to win me carro the way. A minha voz tá meio esquisita, talvez, porque eu tava com uma inflamação, uma irritação, sei lá, nas minhas amigdas. Que de amigas não tem nada. Aí depois você continua assistindo... assistindo, assistindo. Que ha. Ha. Me escuta! Para, umas para. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou também, deixa o seu like.